Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Ah, bem, bem bacana mesmo. O trabalho de vocês está ótimo. E a gente não perde um episódio. É bom porque a gente ouvir é bem agradável, né? Eu acho bacana. É verdade, a gente gosta do formato de podcast, especialmente porque as pessoas podem escutar indo o trabalho, andando de bicicleta, estando na academia, caminhando, enfim. Ajuda a transformar um momento que seria um tempo morto, até num momento de aprendizado e descontração. Verdade, verdade. E para explicar rapidinho as regras para quem ainda não sabe, a ideia do podcast é ser rapidinho, um espaço para as pessoas conhecerem mais sobre os convidados aqui do show. As nossas perguntas são curtas, mas você pode levar o tempo que você quiser para responder, Pati. Então tá bom, obrigado. <risos> Vamos lá. Bom, então para começar, Pati, faz uma rápida apresentação sobre você o seu trabalho. A gente sabe que você trabalha como coach e tem também o programa para os animaizinhos. E a gente quer que você pode começar se apresentando um pouquinho para o nosso público. Legal, legal. Em geral, as pessoas geralmente me conhecem pelo pela palha, né? Uh, eu conheço a palha há um tempinho. Eu eu comecei a palha em 2011. E, lógico, eu já sou formada há 20 anos em veterinária. E quando eu conheci a, a dieta paleolítica, eu conheci através. O primeiro blog que me caiu foi realmente o do Dr. solto e eu tava querendo mudar mesmo de vida, porque eu sou ah, operada do estômago, para quem me conhece. E eu tive, eu emagreci bastante com a cirurgia do estômago, mas como a gente não opera a cabeça, né? Uhum. A gente opera só o estômago, né? Então eu voltei a reengordar todos os quilos que eu, que eu, que eu ganhei. E a dieta paleolítica, assim, eu vejo numa hora pra mim, a paleo em si, a low carb, veio numa hora muito boa, porque. Além de eu emagrecer, eu ganhei muita, muito mais saúde, né? Então, eu resolvi muitos problemas de saúde que eu tinha, anemia, hipotireoidismo, que o meu era um caso simples, e consegui reverter, só com alimentação natural. E eu pensei naquela época, eu tinha, eu sempre, sempre, lógico, como veterinário, eu sempre tive cachorro, e eu pensei e falei assim, bota. Beleza, né? Depois de uns três anos que eu já era palio, já tinha perdido todo o peso. Uhum. Eu perdi ao todo 54 quilos com a, com a, com a palio, low carb. E o meu cachorrinho, o Olavo, ele tinha muito problema de pele. Eu falei assim, ah, se melhorou tanto a minha saúde, vou seguir pelo lado natural, porque tirando nomes, né, eu vejo assim, não palio, mas o natural. O que, que é natural para o ser humano? Eu falei assim, bom, vou tentar fazer o natural para o animal. E aqui na Alemanha, a partir da Alemanha, eu fiz pós-graduação, então eu sou pós-graduada em Nutrologia Animal, uhum. é, em cães e gatos, com ênfase em doenças metabólicas de cães e gatos, e fiz vários cursos aqui de pós-graduação, baseado em alimentação natural. E aqui ajuda também, porque eu moro na Alemanha, uhum. Para quem nunca sabe, né? e aqui é um dos é, criadores né do sistema natural de alimentação que o sistema barf de alimentação é tem mais de 25 anos então é aqui é o que é um princípio lógico que existem umas certas diferenças né de uma alimentação natural mas eles que começaram com essa história né de alimentação de carne para cães e gatos onde já se viu né é, e com isso eu resolvi bastante o problema dos meus cães viu porque uh, a minha cachorrinha, embora ela era diabética, eu consegui controlar rapidinho, ela tomava insulina, ela passou a não tomar mais insulina, porque ela era diabética tipo 2, uhum. e emagreceu bastante, e o meu cachorro, que tinha vários problemas de pele, o, o ouvido, sempre com eczema crônico, e muitos, assim crostas no corpo inteiro, e eu percebi que tirando a alimentação, a ração melhorou 100%, não foi nem, nem pouco, sabe? Não posso dizer nem 100, 200%. A qualidade de vida dele melhorou bastante. Sim. Né? Tudo pelo natural, né? Então, assim, eu segui, nada muito assim, é, extra mirabolante, mas segui a tendência natural. Se serviu para mim, serviria para eles também, Sim. né? A gente também não deixa de ser bicho, né? É. <risos> Nessas horas faz muito sentido, né? A gente pensar de acordo com o paradigma evolutivo. O que, que eles vieram fazendo nos últimos Exatamente. milhares, milhões de anos aí, e como que isso é diferente do que a gente vem fazendo nos últimos 30, 40, 50 anos, né? Eu acredito que um, é, é, uma, é uma tendência, muitas pessoas elas não se atenham a isso, né? Mas se você for ver, algumas pessoas elas ainda acreditam, né? Ah, mas eu vou dar carne. É, gente, carnívoro, come carne, é, não farinha de carne. Um alimento que fica na prateleira durante meses sem estragar, é impossível de ser um alimento bom. Então eu acho bem isso, sabe? Um papagaio tem que comer o que ele come na natureza. Um cão e gato comer o que tem na natureza. Eu não sei se já viram falar, no, no, no uh, eu já falei em algumas entrevistas, né? como eu moro na Alemanha, aqui é um meio natural a coisa. E eu me assustei porque o meu vizinho tinha um gato, e o gato, eles deixam solto, né? E o gato todo dia voltava com um rato imenso na boca. E eu falava, meu Deus do céu, como é que pode isso? Aí os caras falam assim, ué? Caçou? É dele, deixa ele comer. E comia o gato o rato inteiro. Aí nessas horas que você vê falando, poxa vida, não é antinatural. Antinatural é você abrir um pacote e colocar uma, uma ração num, num frasquinho. Mas o ser humano ele é tão voltado para o prático, até para ele mesmo, é que ele tá tão acostumado a falar assim, ah, olha, eu vou comer num fast food, porque é mais rápido e mais prático. E as pessoas elas passam, tentam humanizar isso daí para o bicho. Né? Uhum. Então a pessoa, ah, tudo bem, a ração é seca, é prática, não estraga, deixa no potinho, tá tudo lento, tudo certo. E não vê... Às vezes o malefício que isso faz para um animalzinho, porque você não vai perceber quando ele é novinho, né? você vai perceber quando ele tiver uns 7 8 anos, que começar a pipocar problema, né? É verdade. E essa linha natural, você falou que já é bem mais aceita na Alemanha e tal, mas como que isso entra em conflito com o que você estudou na faculdade de veterinária, ou é abordado isso também? Como que é essa experiência no mundo acadêmico e com o que você verificou depois no mundo real? Hum, olha, Guilherme, é complicado porque eu falar para você que o que a gente aprendeu no mundo acadêmico é, o, é a caixinha que todo médico, inclusive, aprende na faculdade de medicina. Então, para nós, na faculdade, é ensinado a composição de uma ração. Uhum. Então, milho, soja, é uma coisa assim, ah, tudo bem, o mundo hoje é regido pela indústria. Então, uma, uma empresa de ração forte no mercado, que às vezes patrocina muita coisa, é muito complicado. E outra, a, a, a, raramente você pode ver muitos veterinários sendo formados agora, não estão com essa cabeça evolutiva ainda, não está com essa cabeça de que, ah, não, ração é, é tranqueira e comida de verdade é bom. Por uhum. quê? Porque se, se um veterinário, o veterinário, aqui é um pouco diferente, eu vou explicar o porquê. Aqui, quando um veterinário tem uma clínica, ele tem a clínica veterinária e só comida de cachorro e de gato, de periquito, papagaio, peixe, é em outro lugar, é numa loja que ele vai comprar. O veterinário não ganha comissão por vendas. Então, aqui, no Brasil, o que, que acontece? Você leva um filhotinho, ele já fala, oh, vamos fazer a primeira vacina, e aí, você já escolheu a ração que você vai dar? Então, vamos sair, vamos escolher a ração, em geral, são as rações super premiums, né, que são mais caras e a pessoa ganha por comissão de venda. Eu não estou falando que isso daí é errado para os veterinários, tá? Isso daí é a nossa realidade, senão ele morre de fome, e aqui eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em clinicar, em falar o problema, e você se vira para você querer uma ração ou você querer gastar um tempo para cuidar do animal fazendo uma comida. Uhum. Então é bem diferente a realidade por isso que aqueles aceitam mais. É lógico que a modernidade e a praticidade faz com que muitos é, donos de animais vão comprar ração. Comprar claro, é mais prático, é né, confortável. Né? Mas em geral assim, tem pessoas que fazem muito snacks aqui em casa de carne, carne seca e o mercado de ração aqui. É uma coisa até bonita e emocionante de se ver para um veterinário, porque você tem uma variedade imensa de alimentos que está escrito grain-free na fórmula, né? e alimentos que está escrito na lata, por exemplo, alimentos úmidos, que está escrito é, é, qualidade de consumo humano, ou seja, não tem farinha de ossos, não tem farinha de carne, é pedaço de carne mesmo. Então é muito interessante, porque isso é animador para a gente. Né? Com certeza, você consegue conciliar o melhor da praticidade sem ter que envenenar o bichinho com isso, né? Exato, exato. É muito, é muito consciente. Eu acho que as pessoas aqui, primeiro, nós pagamos impostos por animais, então você não tem animal na rua, porque se, você, se um animal for pego na rua, a, a, o governo inflige uma, uma multa para a pessoa, porque não pode deixar um animal na rua. Né? você tem que pagar por ter um animal e quando um animal morre você tem que dar baixa no animal no governo na, na prefeitura da sua cidade então a pessoa quando ela tem um cão como acontecia por exemplo quando eu clinicava em São Paulo da pessoa não ter condições de comprar comida nem para si mas ela tinha um dog alemão filhotinho todo lindo maravilhoso que a pessoa não percebe que um dog é alemão né? vai comer mais de um quilo e meio de comida por dia né então a pessoa fica assim, ah, tudo bem, depois Deus pensa, aí o que acaba acontecendo? Não tem dinheiro, compra uma ração da pior qualidade pelo preço e literalmente, eu sei que a realidade de vocês aí em carne também é igual, né mas uhum. o cachorro come papelão, né? Entendi. E acho que nessa linha que você está falando, né o que você acha que falta, principalmente no caso aqui do Brasil, para as pessoas começarem a reconhecer mais essa <risos> importância de dar comida de verdade para os animais, ao invés desse de monte de papelão, como você mesmo disse. E se você acha que no Brasil vai começar a ter também esse tipo de ração mais natural, grain-free, como você já está vendo aí na Alemanha? Olha, no Brasil tem duas marcas já, tá uh, que são uma para gato e uma para cães, né uh, grain-free. Agora, o que falta para o brasileiro é o seguinte, primeiro, tem que doer no bolso, né? A pessoa, ela não tem a noção de quantas vindas e vindas ao veterinário a pessoa pode evitar com uma alimentação natural. Mas não, a pessoa, ela está preocupada, é assim, ah, teve uma coceira, vai no veterinário, fica nessa, de, de dois em dois meses, tendo que ir, depender do veterinário para o animal ficar bem. Né? Ah, uma outra coisa é a pessoa parar e ter a consciência... É engraçado porque os humanos não têm essa consciência, raramente para si, né? É. Não é o que eu falo. Você pode comer no McDonald's ou você pode comer num fast food, vai, um, um, sem citar nomes, mas você pode comer uma, uma, uma festa do um fast food, se, lógico, algumas pessoas engordam, outras não, até uns 30 anos. Quando você chega a partir de 30 anos, é que começam a pipocar problemas. Você tinha quando eu tinha 5 anos? Não. Ah, é porque estou ficando velho? Não, é porque você bombardeou o tempo inteiro o teu corpo com tranqueira, com comida que não presta. As pessoas elas não têm essa consciência, porque por mais que eu fale para elas assim, olha, é legal, faça uma comida, cozinha em casa, congela, é, é, faz assim, vai ser, mais, vai ser bem melhor para o seu animalzinho de estimação, mais saudável. A pessoa fala assim, ah, mas ele não está com, tá com problema de saúde. Só que dois anos, três anos, quando começa a ficar com 50% da idade, uns sete anos, é que começam a aparecer os problemas. Aí fala assim, ai, coitadinha, que ele não teve sorte, né? Aí não adianta, porque tem algumas doenças que você reverte, outras não. Doenças degenerativas, como um câncer, um, hipo, um hipertireoidismo, é complicado, porque a soja, a pessoa fala assim, ai, ah, soja, conceito de soja, soja é a maior tranqueira que poderia existir para um cão e gato. E, e as pessoas elas não se conscientizam disso. E uma outra coisa, falta também um pouquinho de cultura. Por que, que eu falo isso? As pessoas elas, elas acreditam que aquele peito de frango maravilhoso que está na embalagem do pacote tem peito de frango na ração. O que tem ali é o resto que o tenho... né Porque você acha que eles vão deixar de pôr, eles vão deixar de, de pôr o peito de frango para vender no mercado, para fazer ração? imagina, ninguém paga esse preço, né? então a pessoa precisa acreditar, de falar assim, oh, né, para, né? não tem esse, essa picanha que está na embalagem, né? não é possível para vocês. É verdade. <risos> então acho que falta um pouquinho de conscientização né? e a pessoa testar, né? Com certeza. Acho que uma coisa, um detalhe interessante desse, do bolso que você falou também, <risos> É que é muito mais barato às vezes você dar alimentação natural do que comprar uma ração hipoalergênica que custa centenas de reais o pacote, que eu sei bem disso porque a minha cachorrinha comeu ração hipoalergênica por anos anos para aliviar os problemas de pele dela, que foram mais aliviados quando ela começou a comer alimentação natural, orientação da veterinária e alguns suplementos. Exatamente, é esse que é o problema. A pessoa ela não sabe fazer essa conta, não, não sabe fazer não, não sabe ver, né? Porque assim, o que você gasta no veterinário hoje em dia, não sei é no Brasil, mas deve estar girando uma, uma consulta em torno de 80 a 100, né? mas que seria mais ou menos isso. É muito mais em conta você ir no mercado, comprar, não precisa comprar filé mignon, você pode comprar uma carne de segunda, ou você pode comprar às vezes um fígado, suplementar com outra coisa, e por mais que você coloque um ômega 3, é para suplementos, ou se não, uma, uma quercetina, alguma coisa assim, você ainda vai estar ganhando e tendo lucro, porque não, não compara, você pegar uma abobrinha, você não precisa pegar uma abobrinha no início da feira às 6 horas da manhã, você pode ir no final da feira que tem um, um preço melhor as coisas, eu sei porque eu já fui fazer feira no Brasil, entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você não mora no Brasil, não sabe como é que tá com... Não, vai no final da feira. Cata às vezes esses legumes, às vezes a pessoa te dá legume até, que tá meio feinho, meio raladinho, os animais eles não vão ver isso, entendeu? E eu garanto para você que por mais raladinho e por mais machucado que esteja um vegetal ou algum legume de feira, não se compara a qualidade nutricional do que tem numa ração. É superior mil vezes, não tem nem o que, nem o que dizer. Ah, é muito bom essa colocação, acho que, essa, acho que com essas razões a gente fecha assim, o porque que as pessoas não não mudam, né, e na e minha opinião um fator grande também é o de conhecimento, eu não imaginava que podia dar uma fruta para o cachorro, inclusive já tinha ouvido dizer que se comesse uma banana meu cachorro ia morrer, esse tipo de coisa. <risos> Então... É difícil. É difícil. Porque, lógico, né? Temos ressalvas, né? Temos ressalvas, mas dá, mas dá para dar bastante variedade. Na verdade, o que a gente tem que pensar é o quê? O que é natural, caramba? Sabe o que eu paro para pensar de vez em quando? que as pessoas, elas, num, hoje, outra infância, eu, graças a Deus, tive, né? É, a minha avó tinha um desgraçado de um cachorro, gente, desculpa, mas ele era muito ruim, ele me mordia toda vez. Era um pequenês, ele viveu até vinte e pouco. 24 anos, Caramba. 20 anos, e ele era um cachorro de fazenda, então o que, que ele comia? Ele comia quando matava um pato, quando matava não sei o que, ele comia os restos, ele comia carne, ele comia, ele comia ovos, ele roubava ovo de galinheiro, tá? ele comia frutas que às vezes o pessoal estava comendo uns negócios jogava para ele, comia mandioca cozida, claro, né? Uhum. se não comer crua, uhum. pelo amor de Deus, né? mas assim, é, é... e viveu até 24 anos. A minha uma outra cachorrinha, que a minha mãe também cuidava com comida, viveu até 21. O que está acontecendo que a gente não percebe que hoje a gente dá um deadline para um animal com 13, 14 anos? É pouco, né? É bem pouco. Então, as, as pessoas elas não percebem isso. Elas querem viver um agora. O que, que é prático? Comprar ração, Fazer comida dá trabalho, que eu nem acho que dá trabalho, hein? Porque é, eu gosto de cozinhar, é tão fácil de fazer. Eles não têm esse apetite esse, esse gourmet que a gente tem de montar o bonitinho. Não, é o cheiro, a carne, é o gostoso, né? Então é bem por aí. Legal. E acho que nesse ponto a gente chega num, num ponto bacana da informação e de ensinar como as pessoas podem cozinhar e cuidar melhor do cachorro ou gato com a alimentação natural, que é o programa que você fez, o Pet Forte. Você poderia contar Isso. um pouco mais sobre esse programa para gente? Então, o programa Pet Forte ele constitui um, é um livro, né? Uhum. É um livro tem 200 páginas ali. Na verdade, ele conta a história de canídeos e de felinos mostrando que eles são carnívoros de natureza, então carne nunca iria fazer mal para eles, pelo amor de Deus. Uhum. Uh, e, no, e conta toda a história, o porquê, o, o, o tipo de metabolismo que é muito parecido com o nosso. Né? As pessoas às vezes falam para nós, assim, falam para nós, poxa vida, mas você é veterinária? É, por que aplicou a parte humana no, no, nos animais? Né? Nós somos idênticos nisso daí. Algumas passagens são de os humanos, Hum. E algumas verminoses Que isso também é uma, é uma, uma ilusão Que as pessoas criaram É, é crença crença né? De que a ah, carne crua dá verme né? Então não tem isso daí E no final do livro ele contém Várias receitas, tanto cruas quanto cozidas Crua com ossos, crua sem osso é, Pra pessoa ter a base para fazer a comida Tem lista de suplementos Que a pessoa pode dar Cálcio, ômega 13, isso e aquilo E o programa ele tá legal porque ele contém ah, vídeos, uhum. aula. Então, eu dou são aulas que é tem eu falando o porquê que a ração é ruim. Então a gente explica tudo, toda o que que é a ração, como é que é feita, tudo. Aí vamos para a parte de obesidade e de, de doenças metabólicas, como o diabetes, por exemplo. Que as pessoas falam assim: "Ah, meu cachorro tá gordinho". Não, ele não tá gordinho, ele tá obeso, ele tá roliço, se eu botar ele para rolar ele rola. Né? Literalmente uma salsicha, né? Então, assim, a pessoa ela tem, que, tem que entender, ó, se fica muito gordo, sobrecarrega a coluna. Eu vi que vocês é, postaram uma fotinha de um dash round, né? Então, um cachorro, né? uhum. o linguicinha, né? O linguicinha, assim, gorda demais, a coluna vira um vê não dá! Então, tem que ficar magrinho, sempre mais fit. Então, explico toda a fisiologia de cão e gato. E tem uns vídeos que ensinam muita coisa também. Então, a pessoa, ela tem um canal, inclusive, de um grupo, onde ela pode tirar dúvidas e as dúvidas serão respondidas por mim ou pela equipe do Pet Forte. Então, é bem um programa bem legal, né? ele ensina bastante desde a base e a pessoa ela tem um aprendizado constante porque ela pode fazer abertura de perguntas a hora que ela quiser. Pô, bem, bem interessante, é bacana porque ele <risos> dá né? é então, a gente não sabia dessa parte do acompanhamento, do acompanhamento das é, perguntas é e legal. respostas e você dá autonomia ao mesmo tempo em que sempre incentiva a pessoa a ter esse, esse apoio profissional, né? tirar as dúvidas dela, não tem que adivinhar, até porque a gente, nós né tutores, donos de cachorros e gatos, a gente não tem também uhum. o tempo livre de cuidar, de ficar fazendo uma segunda faculdade de veterinária para cuidar deles, então é bem importante ter esse apoio. Esse acompanhamento Mas é, profissional. É legal, é. É legal porque assim, junta o último agradável, né? Ele tem receitas, inclusive tem um vídeo de como fazer comida. Só que às vezes a pessoa fala assim: ah, eu posso colocar isso? Uma dúvida comum. Então ela tira por meio do canal, que é o grupo de alunos, né? Que a gente montou, um tipo um grupinho de dúvidas, que as pessoas tiram. Então é bem bacana, viu? O pessoal é, tem um, uma ótima uma, é, informação, embora o livro seja muito completo. Raras pessoas perguntam. Quando perguntam, é uma coisa mais técnica, alguma coisa que eu possa responder, que a pessoa não saiba, que nem você falou, ninguém é obrigado a ficar uhum. fazendo faculdade de veterinária, né? É... A gente recebeu algum tipo de dúvida sobre o, o programa, né, no texto que a gente publicou? É, na verdade, acho que teve uma, uma dúvida que eu ia até pedir para você, por favor, tirar, para a gente uhum. esclarecer, que, que na verdade foi de uma veterinária também, ela queria dizer, né, queria reforçar que, não é, que, que a ideia é você ter o acompanhamento e as visitas físicas ao veterinário também e que não é para substituir porque a gente sabe que não é a proposta aqui, assim como quando a gente fala para as pessoas, olha, a gente não evoluiu comendo trigo a cada três horas, a gente não está querendo substituir um nutricionista, a gente está querendo dizer que existem algumas coisas as quais a lógica e a ciência já mostrou que, que são mais certas. Então a gente queria ver a sua posição sobre isso também, por favor. Em geral, é, é, é, eu concordo plenamente. né o programa, inclusive, o programa Pet Forte, ele não, não exclui a visita a médicos. Tem pessoas que elas confundem isso. Então, muita, eu recebo tanto o inbox normal quanto pelo grupo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, é a pata do meu cachorro está com uma coceira assim, assim. Não. Não dá para fazer consulta virtual. A gente não consegue. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver, eu tenho que fazer uma anamnese, eu tenho que fazer um exame. Né? Ah, da mesma forma... Que animais, por exemplo, que você. É, um animal que tem um problema de saúde, o petport ele lida com a dieta para diabéticos, dieta para obesidade, mas é estritamente fundamental que tenha um acompanhamento do veterinário. Porque o veterinário que, tá, que, que diagnosticou um diabetes, ele vai passar algum modulador de, glic de glicose, ele vai passar algum tipo de medicação, ou ele vai passar uma insulina injetável. E eu preciso, inclusive, conversar às vezes, às vezes eu me coloco junto com colegas que estão tratando, esse, os animais que, que compram o pet forte, e falam assim, falam assim, olha, vou fazer o seguinte, vamos testar, mas você tem que dosar. Então tem que ter um acompanhamento. Se a pessoa quiser somente para melhorar a vida do animal de estimação, a saúde, ok, você vai estar seguindo o natural, para isso não precisa de prescrição médica. Então a gente quer, e que é o, o nosso intuito, que isso daí vai demorar um bocadinho ainda para acontecer, não acontece nem na linha humana, quem dirá na veterinária acontecer tão rápido, uhum. é que as pessoas vão ela, ela ao veterinário, a pessoa leva um cachorro ao veterinário com o um único intuito de tomar um café, falar oi, vamos fazer o um exame anual, Vamos tirar um sangue, vamos ver como é que tá, é, vamos tomar uma vacina, vamos dar um vermífugo a cada três, quatro meses, é, colocar um, um, um remedinho no pescoço, fazer um assim, um check-up, tomar um banho. Quer dizer, a gente quer lidar com longevidade e não com problemas de saúde que acabam acorrentando o cliente ao veterinário. Muitos veterinários eles têm medo disso. Porque, assim, eu sei que é o ganha-pão do veterinário no, no Brasil. O quê? A consulta vinculada a tratamento, com venda de, de produtos, venda de medicamentos. Mas, gente, eu acho que a pessoa ganharia muito mais se o animal tivesse, em vez de ter que ir ao veterinário para comprar um antibiótico ou para comprar um anti-inflamatório, ela cuidar da alimentação do animal. E gastar o dinheiro que ele usaria num remédio com uma vacina para proteger ele, por exemplo. Que hoje em dia é um problema. As pessoas elas compram uma ração, mas falam assim, ah, eu não tenho dinheiro para vacinar. Enquanto que poderia ter dado uma, uma uma comida natural, que poderia ter feito em casa, economizado um pouquinho de dinheiro, e proteger o teu animal, porque temos somos muitos no, em São Paulo, por exemplo, é cachorro e tudo quanto é pracinha. Um cachorro com uma virose aqui pega outro lá. Então, seria mais fácil a prevenção. A gente lidar com um animal até 18, 19, 20, 22 anos, por que não? Mas ter um paciente certo todo mês ou a cada seis meses, entendeu? Pra, pra, só para controle. Então, uhum. é, é esse o meu ver, né? Mas não dispensa de maneira nenhuma. A gente não quer clinicar, a gente só dá o lado natural, Assim como eu, por exemplo, eu tenho dois filhos. Se eu seguir o que o pediatra fala, eles vão comer sucrilhos e vão comer é, toddy com, com leite. E eu não dou isso para meus filhos. Eu dou alimentação natural. Eles comem carne, vegetais, folhas, legumes. E isso eu não preciso ir no médico para ouvir. né? Eu vou no médico para fazer uma vacina, para quando tem algum problema de saúde. Lógico, problemas de saúde sempre vão ter. E não é tudo dependente da alimentação, mas que melhora uns 80%, por melhora, melhora, melhora. Que legal, Fátia, acho que você respondeu, respondeu de maneira perfeita aí a pergunta. E a gente está chegando agora aqui no final da nossa entrevista, a gente queria pedir para você, por favor, indicar para as pessoas onde que elas podem acompanhar você, o seu trabalho, algum site, Instagram, ou o que for, onde as pessoas podem saber mais de você, as pessoas que escutaram aqui e querem seguir você. Legal! Guilherme, eu só vou fazer uma ressalvinha agora ainda, uma, uma dúvida que algumas pessoas têm, tá? verdade. É rápido. Uh, algumas pessoas, elas sempre falam, é, quando a gente fala de dar alimentação natural para cão e gato, as pessoas viram para mim e falam assim, mas não pode dar carne para gato, vai ter problema renal. Gente, nunca que um, uma proteína uma carne vai fazer mal para um carnívoro, as pessoas se esquecem disso. Elas querem humanizar tanto o animal que daqui a pouco vai estar tá dando pisnaguinha com requeijão todo dia para um animal. E não é bem por aí, né? Então, proteína de boa qualidade, de bom valor biológico, é bem diferente do que uma proteína que é somente para aumentar os valores proteicos de uma ração. Né? Então, assim, proteína, carne, nunca vai lesar um rim de um animal saudável, é, nunca vai fazer mal para um cão e gato. Então, quem ouvir, às vezes, essa besteira, né? de algumas outras pessoas. Vamos tentar analisar e puxar pelo lado natural da coisa. O que, que um carnívoro come? O que que um lobo come? Ele pode comer uma gramínea, pode comer uma fruta que caia no chão, mas a fundamental da alimentação deles é a proteína e as gorduras. Né? Então isso daí nunca vai fazer mal. Para quem quiser me achar, eu tenho os grupos, né? eu, tenho, eu, tenho a, a, eu sou moderadora de alguns grupos no Facebook, Uh, e tem o meu grupo, o Pelotão Low Carb Coaching, que é de gente. Uhum. E tenho também o Palio Vete, que aí é de, é de bichinho. Uh, eu tenho o contato do meu do meupetforte.com.br, que é onde o pessoal encontra o livro e, e o programa. E eu estou diariamente, inclusive, eu faço é, vídeos é, diários é, no Snapchat e no Instagram. Aí eu comento mais de estilo de vida, de, de coach de comportamento, falo de low carb, falo de alimentação natural, que é Patrícia Tassinari, é tanto no Instagram quanto no Snapchat. Então é pessoal que que procurar também no palio pelotão com o Patrícia Tassinari também vai me encontrar no Facebook sem problemas. Legal, a gente vai deixar os <risos> eu, eu, eu agradeço bastante a oportunidade de vocês, eu gosto bastante. Ah, muito obrigado, então pelo seu tempo, a gente vai deixar todos os links aqui para o pessoal debaixo da entrevista, tanto no episódio para quem ouve no aplicativo, quanto no post que vai ter no site. E obrigado novamente, Pati pela Aham. oportunidade aí de conversar com vocês, de explicar um pouco mais Aham. sobre os bichinhos dessa vez e a gente vai marcar uma segunda rodada para falar de gente também, que também tem muito Ei. que, que ver de comportamento, de seguir a linha natural, de pensar um pouquinho, então tem bastante pano para manga aí. Legal. obrigado. O trabalho de vocês é fantástico, meninos. É Realmente é impressionante. Eu gosto e leio todos os posts que você faz, vocês fazem, todos os artigos. Eu acho que é muita informação boa e é isso que a gente está precisando. Enquanto quanto mais a, a ideia do podcast foi sensacional, porque as, a gente sabe, né? As pessoas têm uma preguiçinha de ler, que é <risos> coisa de louca, né? Então, ouvir enquanto a pessoa está fazendo alguma coisa é fantástico. Um lindo trabalho de vocês. Parabéns. E eu que agradeço a oportunidade de ter contato com vocês. É, muito tá obrigada, bom? obrigado. Você. Mesmo. Obrigada mesmo. Obrigado pelos elogios e pelo seu tempo, Pache. Até a próxima. <risos> obrigada né? eu. Tchau, tchau. Tchau, Eduardo. Então, tchau. tchau, tchau. Bom, e para você que ouviu até agora, lembra também de deixar sua avaliação lá no iTunes se você gosta do nosso podcast